Bom dia grupo, bom dia minhas irmãs em Cristo, a paz do Senhor a todas e que essa seja uma semana iluminada para cada uma de nós aqui. Trago para nós uma reflexão muito importante, principalmente agora que estamos em época de eleição, né? Eu estou querendo trazer essas reflexões porque nós temos que estar alerta, temos que tomar cuidado com os falsos profetas. E em época de eleição, muita candidatura aparece por aí usando o nome de Deus, né? Mas será que é mesmo abençoado? O que vocês acham que Deus pensa das candidaturas dos pastores das irmãs? Para refletir juntas, quero lembrar a história da condenação de Jesus. Ela está descrita lá no Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 33 ao 40. Jesus foi levado pelos fariseus a Pilatos, o governador da Judéia para julgamento. Nesse pequeno trecho tem uma chave muito importante para entendermos a relação de Jesus com o governo. Pilatos interroga Jesus perguntando qual era o crime de quem era acusado. Por que os fariseus estavam o entregando para julgamento e o que Jesus tinha feito? Pilatos disse que tinha autoridade para soltar ou condenar Jesus. És tu o rei dos judeus? Pergunta. E eu vou ler o que Jesus respondeu em João 18:36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que, se o reino dele fosse na terra, o seu povo não deixaria ele se entregue à morte. Ora, veja bem, como é que o reino de Deus poderia ser aqui na terra se o próprio Jesus, quando veio, foi injustiçado, foi crucificado por este mundo? Muitos de nós, irmãos e irmãs, se iludem com a política. Acham que vão conseguir mudar o país, a cidade, entrando para a política, criando leis de acordo com a Bíblia. Pode ser que vocês mesmos já tenham recebido o convite para se candidatar, mas não é entrando na política, no governo, nem fazendo leis que nós, cristãos, vamos conseguir um país mais abençoado. A mensagem do Senhor não deixa dúvida. Eu vou repetir letra por letra. O meu reino não é deste mundo. Jesus não veio ao mundo procurando liderar nações, não veio comandar exércitos, não veio ser presidente, político ou vereador. Jesus não teve prestígio, fama, muito menos dinheiro. A única vez que Jesus foi votado, ele perdeu. Foi crucificado e, com seu sacrifício, ele salvou a todos nós. Não é colocando Deus acima de todos como lema de governo que teremos uma nação mais cristã. Dai, pois, a César o que é de César. E adeus o que é de Deus. Não vamos misturar as coisas. Vamos fazer o certo com consciência por um mundo melhor e com mais justiça. Fiquem na paz de Cristo, minhas irmãs, e vamos continuar conversando.